Estamos de volta com mais um episódio aqui de God of War. O que, que acontece? Rapaziada, o cabernet deu uma marcação benta aqui. Sim. Ele baixou a ponte e esqueceu de começar a gravar o gameplay e pegou o baú ali. O que, que acontece? Antecipadamente, o Carvininha vai mostrar ah. que tinha uma paradinha ali no meio uhum. E tinha que acertar para onde ficar parada no meio Verdade. E também equipou um golpe forte aqui do Kratos O que acontece, rapaziada? Foi só isso, ainda bem, por sorte dos deuses jupiterianos Sim. Nada demais aconteceu Tinha um baúzinho ali também ó, Será que o Carvininha esqueceu alguma coisa aqui também? Beleza, pegamos Tá rolando um, um cálice aqui, ó ó. Graças a Deus Beleza, aqui, silver Beleza, vamos continuar agora que tudo aqui é novidade, meu Gabriel. O quê? Ah! Rapaz, olha o tanto de Loki aqui no chão. Cabreiro, né? Rapaziada, o que será que nos espera adiante? Caberninha já está altamente preocupado, hein? Pera Vom... pera Será que eles têm item aqui? Não. Vamos abrir com calma isso aqui, hein? Eca, que cheiro é esse? Peraí, tem mais mortos? Já! Eles são relívagos. Estão então. Olha! Alguém faz o fogo! Sigmund, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Ah, ah, espera, nossa! Isso é carne, malta pra gente. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos tirar a carne deles, um pouco por vez. Essa Beleza, vou tentar. de lado. Não, não, cega, cega, cega, Isso! Já mandou um ataque novo. Ó, ó. Ah, não me pegou, tio. Rapaz, os caras não aguentam nada! Ah, mas daí não tem graça não, o jogo! O cachorro. Pera, esses lock não aguentam nada, tipo, o que acontece? Tem que ter uns 18 milhões nesses lock pra poder gerar. Aí chegou os monstrings. Tipo. Beleza, novo trabalho de abate. É, tá bom. Beleza, temos que bater 25 desses locks. Que, que não vai ser uma missão muito difícil, não, hein? Sim. Ó, oh, taca foguinho. Olha, é tranquilo, tranquilo. Peraí, peraí. Se inscreve aí, tio! que aqui, Fica esperto aqui, os caras tacam fogo lá de cima, hein? Ó. É. Oh. Onde é que tá ele? Não tô lembrado, não. Será que tem como pegar a franja dele daqui de cima já? Pega esse Locke aqui só, só deixa a franja aí fora Caiu! mas é. é! Que, que é? isso, Jogo? Peraí! Pois é aqui, ó, você tá ah. o gogó do Loki. ali Peraí, será que ele... Pegou a Trancho? Rapaziada, o Atreus tá chocado, tipo, vamos ficar esperto. Hum. Calma Atreus, calminho. Não deixe isso afetar você. A nossa jornada é não pode ter uma. Não pode trocar uma ideia, tio. Os caras chegam voando. espelho. Aqui tem altos de gelo. Mas a gente não pode usar Eu uma cortadinha disso. pra matar eles. Já estamos ligados. Três? O quê? aí, tio. O Am amassa o zói! Ixi! Beleza, um já foi, tio! <risos> Quem que é o próximo? Oi, tio! Tranquilão! Deve ter Loki atrás aqui já, é nóis! Oh, amassa o Loki ali? mais um, mais um. E aí, tipo, tranquilão? Pai, tem um negocinho na ah, cara, hein? Parece mais brunquê. Pegou! Ah, jogo. Ah, não, agora você vai apoiar. Ah, beleza, vai na bosta pra ele, creio isso. Vai para o cantinho. silêncio. Rasga ele, rasga ele no meio. Nossa, pra ele, ah, manda. Rapazes, ainda é, é, deixou o abacato. Enchemos a vida. Enchemos a a vida. Eles voltaram. Eles voltaram. Eles voltaram. Calma aí, tio. Eu entendi. Eu quero sair daqui. Então, então se recomponha. Precisa. Precisamos achar a saída. Beleza. Aquela corrente. Aqui. Aquela corrente. Tem uma corrente aqui, Creighton? Eu não vi nada, hein? Tem uma paradinha aqui que dá pra subir. Antes de subir... Oh, será que dá pra derrubar esse negócio de fogo aqui? O caverneiro Não. Beleza! Ó, oh, tá rolando mais coisas por aqui, hein? Vamos ficar calminho. Aqui. Beleza, o que que acontece? rapaz? vamos simplesmente subir agora e ver o que que acontece lá em cima. Tipo, o caverninha tá curioso pra saber, hein? Eu também. Tá aparecendo altos inimigos de porte mais oh. sinistros e violentos. Né? Eles pegamos mais Hacksilver. Tem uma caverninha aqui. Caverninha, para o caverninha. Ah, aqui de onde ele subiu. O que que acontece? Será que tem como pegar essa aqui? Pelo jeito, teremos que passar Descute pelo cantinho. Para ser eficaz no combate, o um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Rapaz, está uma conversa forte aqui. Beleza, com a vida já cheia. Vamos ver o que nos espera aqui. Continua em direção à montanha, rapaziada. Essa montanha não chega nunca, hein? Beleza. Só investigando. Peraí, já tem Loki ali. Vai. Rapaz, é humano. Humano é fácil. Você viu, né? Eu vou marcar, já abre a jaca do Loki. Ah. Beleza, é uma parada importante aqui, hein? Tá Peraí, Pera esse cara tá lá embaixo? Tem um caminho ali Com algo secreto Será que o creitão pula lá? Olha! Você é louco? Teu dão é transparente 2 de 51 Beleza. Será que tem como trazer? Porque o machado parece que traz as coisas Sim Não, não trás não, hein? Tem que ir lá pegar o negócio Beleza Tá rolando alguma coisa ali embaixo Locke ali. O caverninho tá querendo simplesmente investigar. Essa área, hein? Tá me suspeita. Peraí, não bate no bichão não, hein? Essa coisa oh, maldita é o não quer Nosso. atravessar a ponte. Hum. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como? É? Alguma coisa nas árvores. Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com o tronco branco. Tronco branco. Sim, realmente. Tronco branco esse aqui. pretendo Loki lá em cima, O okay. quê? Você tirou assim. que sabia disso? Você deve ser esperto é é sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal-educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Olha aí, Qual nem perguntou o nome dela. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Espera, hey. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Como é que é? Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. Como é que? O que me diz? O que você falou com o Gricks? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Isso aí, tá então, vou cobrar negócio aí Ó, oh, já tem uns itens ali na frente hein. Cadê a outra pode parte melhorar da melhorar o um cortadinho? Ah, aí vai ficar... Nossa, meu irmão querido, o idiota, é idiota ali. Mas o talento é todo meu Olha Gostei de ver Beleza, aprimorar arma Boas vindas à loja de ah, Não. Aqui você pode aprimorar seus equipamentos Ou confeccionar novos Coitei. Brock lhe deu uma chama congelada é um recurso raro. Você pode usar os recursos encontrados para confeccionar e aprimorar. Rapaz, é isso que o Caverninha queria mexer, tipo, no, no cortadinho. Tem como aumentar a força dele. É sim. Rapaz, é, nível 2, hein? Aprimoramento bem sucedido. Aprimoramento do Machado Leviathan bem sucedido. Novas habilidades estão disponíveis na aba de habilidades. Beleza, rapaziada, aqui sim Poderemos aumentar nossa defesa Com os recursos de Silva Que teremos encontrado durante o nosso trajeto O que que acontece? O cabelo vai aumentar isso aqui, é tipo, a defesa ritmo Ah, meu Deus, já aumenta o ombro aqui. Uau Peraí, tio, 5 mil, calma, calma Vamos ver o, vamos ver o creitão primeiro Esse aqui é Só 750 Mas pra que arriscar? Tranquilão, já aumentamos. Agora simplesmente vamos, vamos aumentar o arquinho desse. é caro, Vamos aumentar, dá um presentinho pra ele. Eu achei legal. Antes de dar armadura pra esse aqui, Elsa, aí, o que acontece, rapaziada? Vamos ter certeza de que o Creitão está completamente confeccionado e profissionado, Olha é. só, os nossos amiguinhos que estão. Ó, aí Mapa atualizado, rapaziada. e nem sabia que tinha mapa, hein? Vamos ver. Tem mapa aqui, tá atualizado. não querendo mais. Vai lá, usa esse machado. O Já? só se você não quebrar nada. Vamos dar um poder novo. Um, dois, três, manda. Manda outra. Nossa senhora, tio! Toma, foda! Peraí! Eu tô testando o poder, tava aí, tio. Eita, taca fogo hein? <susurra> Aí, vamos, pegar, vamos pegar aquele lock ali oh, oh. Oh, Olha esse aqui, tio Nossa, esse poder aqui é o melhor hein? O cara vai defender, comprar ele Beleza. Já, já pega esse lock aqui, machada ele O cara já cai Não aguenta não Pegar mais outro lock aqui O que acontece? Ó, ó, ó, abre o crânio nossa, do carranca! Jogo! Eita, Rapaz, o Carmenia comprou me exatamente. Matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Tá bom, claro que eu entra. quero. Aí, vamos olhar aqui. Peraí, peraí, peraí. O molequinho já tá tudo profissionalizado. Você, Beleza! O machado está equipado. Rapaz, acho, acho que estamos no caminho certo. massacre. Beleza, vamos massacrar os Loki mesmo, tio. Sem dó, sem piedade. Nossa. beleza. Ó, ó, tem uma ponte ali. E tem uma. Pera aí, primeiro, será que a gente tem que quebrar essa parada aqui? Peraí, agora a gente tem que levantar aqui, né? Se fogo com a Vou pensar em um nome pro seu. Tentar vamos chamar de gratidão de merda. Ei, gratidão de merda. Vem aqui. Perfeito. Beleza, gratidão de merda. Rapaziada, é um bom nome pra esse Loki aí, tá falando demais. O que acontece? O Caverninha vai dizer que antes de prosseguir no combate... Ele tá sentindo um cheiro de itens aqui, hein? Ó, ó, o que eu disse. Beleza, aquilo que havíamos avistado no episódio anterior, acabamos de pegar... Nossa, 386. Ixi! Será que tem mais alguma coisa aqui que o Caverninha não viu? Vai lá e vê! Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo Oi. o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morremos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Rapaziada, não leva, leva embora de castigo, tio. Eles coletamos altos itens aqui. Se a gente sair aqui, simplesmente voltaremos à parte anterior do episódio ah, anterior. Voltamos para cá. Sim. Sim. Beleza. Então, agora a gente simplesmente vai subir ali e continuar na porta ou no portão que abrimos do outro lado. Rapaziada, olha aí. O mano Ezequielso já tá nas costas, já está feliz. Já estamos com um machado novo e o Ezequielso está com uma proteção nova juntamente com a armadura nova do mano Kratos. Agora estamos profissionalizados e com habilidades novas também. Super fortes, hein? O oh, prossiga até a montanha. O cabelo já tá ligado, hein? Tá ligado nisso. Tá ligado? Será que tem que mexer alguma coisa aqui? É bom fechar, tipo. Pega a parede de volta Mas vamos, vamos fechar <risos> uh, só pra ficar de boa Vamos. Solta Solta, Kratos Rápido. O Kratos não quer soltar, não Ô, oh, Kratos <risos> Beleza, soltou <risos> Bom, meu, você aperta duas vezes e o negócio demora pra... Ah. Beleza, só vou agachar aqui, tranquilo pra Escuridão total, hein Beleza. Pega o cortadinho na mão. Sintomas de ter virado por caveira. Rapaz, o cara tá altamente com sintomas aqui, hein? Ó, oh, perdeu as perninhas ali. Cara. Já quebra o seu escudo, hein? Ó, oh, dá pra passar por aqui. Como que eu já... Nossa, espinho. Pera aí, será que eu tenho que quebrar esse Por aqui. Pera, não tem brincadeira com o não, tio? Ô, peraí. Será que só Quebra? Tem como quebrar tudo. Destrói tudo. Mas nem tudo te dá item. Beleza, já entendemos, já entendemos. Ó. Oh. Uh, aquilo parece interessante. Aquilo parece interessante. Calma. Antes, deve ter alguma coisa secreta aqui, tio. Aquele pavão mágico. Alguma coisa voadora. Ó. Oh. Ó. Oh! E aí? Como que a gente entra aqui? aí, jogo. Essa porta tá escondendo. Uhum. Rapaziada. Olha aí, tio. <risos> oh, meu Deus. é um não. Ô oh, meu Deus. Espero que seja maçãzinha do amor, hein? Se for maçã do amor, a gente vai aumentar a nossa vida. Não. Beleza, é um aço maleável. É. É. Deve ser uma maçã do amor em jogo. Foi meio secreto isso aí, Beleza. Tranquilão, rapaziada. O que que acontece? Pegamos o bacatão no chão. Pera a gente tem que tá essa parada aqui ou primeiro a gente tem que acertar isso esse... aqui? Oh! Agora a gente trava. Rapaz, o caminho é profissional, hein? <risos> Se ligou, né? Eu que pular lá. lá. Espera aí! Eu não vou pegar minha casa, hein? Tem como pegar uma casa? Joga, é fiz merda! Joga, eu fiz merda. <risos> Nossa! Que isso, jogo? É só do soco, velho! Nossa, <risos> quase pegou a franja, hein? <risos> Beleza. Só com vista rasteiro. Manda ele! Manda! Já abri, mano. Fácil. Cadê o outro loco? Ele te pegou? Um dente dele! de baú aqui, Meu já, já dá carrinho pra trás. Ó, oh. ó. Oh. Ah, tem mais? Né? Vai levar, vai levar. Cuidado, cuidado. Tem que cara tacando fogo. inimigo pera direita. Peraí, à direita. Peraí, abrir. Não! Não é pra fazer isso, não, tio. Não, crente. Só, meu seu poder aqui. Cadê o outro lado? Peraí, tio, peraí. E agora, tio? E aí? Fazer, o cabelo estragou tudo aqui, o jogo, a jogabilidade. meu ah, quebra esse baú, hein, aí, Kratos. Peraí, ele não quebra o baú na, na batalha? Não, acabou. Rapaziada. Adam. Oh, Kratos. tem que matar o suado primeiro. Mas vamos lá pro outro lado, vê qual é que é? Fazer, será que era só des descer o machado? Era só voltar que ia macetar todo mundo, tio. Acabou aí, ó. Acho que de me hein? Duplamente. Beleza, Mostra pra ele. Abre ele no meio. Espera aí. Tranquilão. Olha, ele deu, deu um abacate duplo pra nós. A gente encheu a vida inteira. Tranquilidade, tranquilidade. Beleza. Rapaziada, olha lá o negócio de ser gregos, tio O nem prestou atenção, mas certeza que é Ó, Se a gente botar esse aqui, menos aqui um e faltam dois. Rapaziada, tem selo, tio, tem selo Eu nem sabia que tava valendo o negócio de selo Onde é que tá esse... o baú do selo? Não sei Já... Esse é o último hum. é, Esse é o último? Onde é que tem? Tem o último? Cadê ele? Tá lá dentro ah. A sua direita Deixa o negócio cair. Será que, que mata o Loki? Não? Ah, ele pula, Ele bem. Ó, Vou dar o forte, o forte. Nossa, que habilidade! Rapaziada, é, é melhor tio, ó. Abacate. Tem abacate no chão, fala que tem. Ei! Não tem, beleza. Opa, tem uns selos aqui, tá rolando altos selos. Peraí, peraí, será, será que tem mais selo aqui em cima? Vamos esperar. O jogo é pilantra, isso não pode ser roubado, não. Você tem que esperar até o último segundo. Vamos simplesmente olhar. Pessoal, tinha aquele selo mágico ali, só aquele. Nada, ver. Abre. Erguei a parada bastante então é Pode ser que tenha um selo pinto mágico ali No máximo No máximo Beleza, tem outros seletas ali Oh meu Deus, tem que parar ali esse Vamos abrir mais aqui primeiro No máximo esse, Trava esse A gente vai ter tempo ali Antes de continuar Vamos simplesmente dar uma olhada e ver se tem mais selos por aqui O a gente tá sabendo que tá valendo um negócio de selo, hein tá valendo o jogo já tá escondendo coisa Tranquilo Ó, temos essa parte aqui Peraí, como que a gente passa pro outro lado, tio? Não tem local pra acertar Mas me parece que isso aqui vai levantar A gente trava aqui e passa pro outro lado Beleza Tem isso aqui também Mas não vejo nenhum sintoma de selo Apesar de ter um aqui, hein Ó, os três selos aqui, tio, ó mas peraí, não estou dizendo nenhum, hein, eu sou... o eu também tem um soco ali. Pegamos o baú. Tem as letras bentas ali. O baú com certeza vai... Peraí, peraí, a gente tem que baixar o negócio e subir em cima. Acertou. Ah, miserável. Peraí, peraí, antes de mais nada, vamos mexer nesse negócio, aqui, vai. Esse aqui também trava o mesmo. Aham. Uhum. Beleza, é o mesmo. Ô, talvez não precisava voltar não. Beleza, vamos travar. Agora a gente tem que abrir essa parte aqui. Com certeza vai ser Ó. Agora, Noruto. Esse cara trava pra ele, trava. Peraí, tem que Santa José aqui, hein? Olha aí, abacate especial. Beleza. Antes de prosseguir. Jogo! Ah! Peraí, Gretão. Cuidado. Vamos abrir no máximo. E agora a gente prossegue. Beleza. A gente vê... Se há alguma coisa diferente. Calma aí, tio. Calma aí que tem um baú segredo lá do Isso nível 30. Valido. Ó, as faces da magia. As faces da magia. Encontramos essa máscara assustadora na parte mais perigosa do Vale do Rio. É melhor procurar outras... Alguém deve pagar bastante Silver por isso. É. Recompensa 350. Uma de nove máscaras. Beleza. rapaziada. não vai ser fácil achar essas máscaras aí. Será que tem como continuar atacando isso aqui? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Ó, a parada aqui é abaixa. Tem mais caminho por cima. Tem que ir com calma. Com calma. Ó, espera a parada abaixar. Tipo, você tá tomando um suquinho aí? Tá comendo biscoitinho? Vamos ficar calminho. Beleza. Ó. Agora o pretão pula lá, hein? Não achei que fossemos sair de lá. Eu não. Ó, já tem outro aqui, Já, hoje, já né? outro, no bacon. Tá pegando dois de três. Falta só mais um. Eu já tô vendo ali o cheirinho, tio. Ó. Ó. Manda ele Por cima. Não. aí, esse aqui tá mais difícil, em jogo? Será que você não tá aqui de novo? Aí, jogo. Que isso? Rapaziada, a gente saiu tá bem demais. Beleza, bacatão novo. Bausão segregos. Espero que seja maçã, que o cara já tá querendo maçã, aumenta a tá vida. Maçã, maçã, maçã. Que isso? Frasco de hidromel sangrento, lendário. Você encontrou um de três. Frascos de hidromel sangrento necessários para aumentar sua fúria máxima. Frasco de hidromel sangrento é uma bebida rara que intensifica a fúria. Encontre os nove frascos espalhados pelo mundo em baús trancados com magia. A cada três frascos coletados, você aumenta sua fúria máxima. Rapaziada, a gente vai ter que encontrar mais disso aqui, porque a fúria é importante. Tchau. Ele fica de fogo lá e mata qualquer um Loki que se aproxima do local. Parada, tem outro baú aqui, jogo Você pensa que acabou Pera aí, mais hack glogers Mais hack silver, hein Ó, tem uma paradinha aqui também Beleza, só, só voltamos Ah, oh, voltamos pra cá Beleza Rapaziada, agora tá tudo aberto oh, meu, tem, que, tem que fazer isso aqui ainda Agora é rapidão, rapidão, ó Dá pra ir sem, sem, sem nada Vai de ponta, beleza, já atravessamos Sobe e continuamos Três. na moral.